Fala, galera! Tudo beleza? Tudo certinho com vocês? Eu sou o Diego Gomes, monitor de Química do Descomplica, e nesse Quer Que Desenhe vamos trazer um resumo sobre o diagrama de Linus Pauling. Deixei o mapa mental completo para você baixar de graça e o link está aqui na descrição. Já vai deixando o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nada que a gente solta aqui nesse canal. Agora vamos desenhar. O diagrama de Linus Pauling é uma ferramenta utilizada para distribuir os elétrons presentes na eletrosfera de um átomo em ordem crescente de energia. A disposição desses elétrons ao redor do núcleo do átomo nos permite explicar diversas propriedades. Sabe-se que esses elétrons podem estar dispostos no átomo em sete níveis ou sete camadas, e cada camada irá apresentar até quatro subníveis. Os níveis podem ser K, L, M, N, O, P e Q, sendo o K o primeiro nível, L o segundo nível, M o terceiro nível, e assim sucessivamente, até o sétimo nível, que é a camada Q. Já os subníveis são conhecidos como S, P, D e F, sendo essa ordem já a de crescente de energia. É importante saber que cada nível e cada subnível suporta uma certa quantidade de elétrons. Falando primeiro dos níveis, o nível K suporta apenas 2 elétrons. O nível L suporta um total de 8 elétrons. Já o nível M suporta um total de 18 elétrons. E os níveis N e O suportam, cada um, um total de 32 elétrons. O próximo nível é o P, que suporta apenas 18 elétrons e, por último, o nível Q, que suporta apenas 8 elétrons. Agora, para os subníveis, o subnível S suporta no máximo 2 elétrons, já o subnível P suporta um total de 6 elétrons, o subnível D suporta até 10 elétrons e o subnível F suporta no máximo 14 elétrons. Sabendo agora a quantidade de elétrons que cada nível e subnível suporta, nós podemos construir juntos o diagrama de Linus Pauling. Primeiro nós iremos colocar os níveis em ordem crescente de energia, do que possui menos energia para o que possui mais energia. Logo teremos K, L, M, N, O, P e Q, um abaixo do outro. Pensando na quantidade que cada nível suporta de elétron, nós colocaremos os subníveis até atingirmos a quantidade máxima de elétrons que o nível suporta. Por exemplo, o nível K suporta apenas 2 elétrons, portanto, nós iremos colocar apenas o subnível S, porque ele é o de menor energia entre os subníveis. Como ele suporta apenas 2 elétrons, nós já completamos a quantidade máxima de elétrons nesse nível. Vamos pensar agora no nível L. Lembre-se que ele suporta um total de 8 elétrons. A primeira coisa é colocar o subnível de menor energia, que será o S, que suporta 2 elétrons. Agora, faltam 6 elétrons, para completar o nível L. Depois do S, o subnível que apresenta menos energia é o P, que suporta 6 elétrons. Sendo assim, agora nós temos dentro do nível L, os subníveis S e P, totalizando 8 elétrons dentro desse nível. Agora, nós iremos fazer o mesmo raciocínio para todos os demais níveis. Por fim, nós iremos chegar no diagrama de Linus Pauling completo. Um cuidado que devemos ter é com qual ordem seguir nesse diagrama. Lembre-se que é em ordem crescente de energia e que irá aumentar em linhas diagonais. Esse diagrama vai ser muito útil para nós distribuirmos os elétrons presentes em um átomo. Vamos fazer, por exemplo, a distribuição eletrônica do sódio, o Na. Seu número atômico é 11, logo ele apresenta 11 elétrons. Sendo assim, nós iremos seguir a distribuição eletrônica até atingirmos 11 elétrons. 1s2 2s2 2P6, 3S1. Perceba que até o 2P6, nós temos um total de 10 elétrons distribuídos. Se nós colocarmos o próximo da sequência, 3S2, a quantidade de elétrons final será 12, e não 11, que a gente quer. Por isso que nós iremos colocar 3S1 ao invés de 3S2. Por hoje é só pessoal, mas antes de sair, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. E comenta aí embaixo sobre quais assuntos vocês gostariam que fossem os próximos QQDs. Quer ter acesso a conteúdos exclusivos, aulas ao vivo com monitorias e planejamento de estudos personalizados? Então vem fazer parte do Descomplica, deixamos um link aí embaixo na descrição com um super desconto para você. Ah, lembrando que também na descrição deixamos o link do mapa completo em alta definição para baixar e o melhor, é de graça. Então valeu pessoal, até a próxima, fui!